A primeira impressão ajuda a elaborar uma imagem mental sobre a outra pessoa, de aspectos como escolaridade, profissão, situação financeira, classe social, entre outros conjuntos de impressões que criamos de indivíduo quando reparamos neste pela primeira vez. E muito raramente, há uma segunda chance para você transmitir a imagem que você passa às pessoas nesse primeiro momento, pois digamos, se na primeira vez que você pisa em um novo ambiente, esteja de cara fechada e com postura de poucos amigos, logo as pessoas repararão nisso em você e muito dificilmente irão se desvencilhar dessa imagem que você transmitiu em um primeiro momento. Só irão, de fato, deixar de perceber tais características quando tiverem uma conversa com você e notarem o quão gente boa você é, engraçado, carismático e com bom senso, apenas não sabendo demonstrar isso em um momento inicial,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 Entenda, as pessoas vão notar que você é um indivíduo carismático com o tempo. Elas irão perceber em você uma pessoa agradável, não por estar sorrindo quando essas estiverem em sua companhia. O que, aliás, poderia até mesmo fazer com que elas pensassem que, na verdade, você não passa de um indivíduo falso. Porque, entenda, ninguém fica sorrindo para tudo. As pessoas não sorriem em ocasiões que exigem delas posturas como a de seriedade pois sorrir em meio a um assunto sério, digamos, passaria uma imagem de uma pessoa imatura e com atitudes infantis, e você não desejaria fixar essa impressão na memória das pessoas, não é verdade? Ao adentrar em um ambiente novo, mantenha atitudes sensatas. Você não precisa exagerar em nenhum comportamento para que consiga sempre estar causando boas impressões. Portanto, sorria, mas não de maneira exagerada e sem nenhum propósito. Mantenha uma aparência receptiva e converse com as pessoas da forma como conversa naturalmente. E nunca cometo erro de ser exagerado nas atitudes que você toma. Ao adentrar em um novo ambiente, esteja devidamente organizado em sua aparência. Porque isso é bem óbvio, se você adentra em um lugar novo, todo desleixado, com um jeito preguiçoso de ser e até mesmo cansado, você não vai ser visto como alguém proativo desse jeito que agregará uma equipe de colaboradores, o que possui determinação para encarar os problemas da vida. Você apenas será visto, como alguém que a vida está levando para onde quiser. Você nunca toma as rédeas e norteia a própria direção. Apenas vive, como se estivesse apenas existindo nesse mundo, sem nenhum propósito, sonho ou aspirações que manejam do seu olhar. As pessoas te verão sempre com aquele velho olhar de cansaço. E me diga aí, acha mesmo que está tudo bem nisso? O que acha que essas atitudes dão a entender para o entendimento alheio? Somente que você é uma pessoa negligente e descuidada consigo mesmo, sendo incapaz de suscitar interesse em qualquer pessoa de são consciência, ficar ao lado de um indivíduo assim, porque vai que isso pega. Entende? Não faz sentido que hábitos ruins seja visto com bons olhos. Portanto, busque conversar com as pessoas, ter o máximo de contato com essas, e não ficar por aí sem direção, pois assim você causa uma impressão melhor e também garante um nível de oportunidades melhores, sem turma de maneira mais rápida. Pois o motivo para criar uma rede de amizades em um novo ambiente é que a partir desta, você consegue se adaptar bem mais rápido do que normalmente seria. Porque imagine, nesse novo local que se encontra, você vai passar boa parte da sua vida ali com aquelas pessoas naquele meio e naquele ambiente, então é essencial que você crie essa rede de contatos para se encaixar ali de forma mais rápida e também pegar os macetes que precisa para assim prosseguir com suas atividades e facilitar também a sua vida de certa forma, porque estando em um novo meio, sem muitas informações sobre como proceder naquele ambiente, a melhor forma de se obter essas é fazendo amizades de forma rápida, então essa atitude de já chegar sendo uma pessoa que demonstra receptividade te dará a oportunidade de conhecer muitas pessoas e agregar informações de maneira mais rápida, para que assim já consiga logo nas primeiras semanas se adaptar totalmente ao lugar e já saber praticamente de tudo que necessita para conviver nesse ambiente. Sem contar que demonstrando essa habilidade em se relacionar com as pessoas, você passa a ser visto com bons olhos, mas ao mesmo tempo, Tome cuidado com essas atitudes, para não ser visto como uma pessoa que ameaça atirar o cargo ou o brilho dos demais indivíduos que já se encontram ali há mais tempo do que você. Então, se preciso, apague um pouco do seu brilho, nesse momento inicial, para não causar o efeito contrário do que deseja. Demonstrar ter propriedade intelectual, caso esteja em um ambiente onde se encontram indivíduos que prezam por assuntos mais intelectuais. Saiba preconizar boas ideias, e agregar opiniões que se demonstram importantes naquele meio. Pois assim, essas pessoas notando que você de fato tem algo a agregar, tratarão de incluir você nesse grupo, dando ouvidos às suas falas. Agora, caso perceba que se encontre em um meio, onde existam indivíduos mais alienados e sem conhecimentos para compartilhar dos mesmos assuntos que você, trate de ficar mais calado e expressar somente comentários mais breves. Pois normalmente, esses indivíduos Podem se sentir ofendidos com aqueles que possuem boas ideias, por um motivo de desvantagem intelectual, ou em outras palavras, simplesmente inferioridade mesmo. Trate apenas de fazer uma diplomacia com as pessoas que se encontram ali, naquele ambiente. E se for o caso, apenas transmita essa ideia de ser uma pessoa brilhante para o seu chefe, caso seja um ambiente de trabalho, para que assim se destaque, e evite ficar conversando demais com o restante do pessoal ali porque isso só te trará inveja, fazendo com que as pessoas ajam de modo até mesmo inapropriado em sua presença. E te garanto, isso não fará bem a sua imagem. E por fim, certifique-se de demonstrar seriedade e não cometer o equívoco de ser chato. Seja uma pessoa que comporta-se com seriedade, comunicativa, que conversa com as pessoas ao seu redor e sabe levar o carisma em suas ações, passando a ideia de ser alguém sociável, e que está apto a conhecer novas pessoas e agregar uma impressão adequada para as pessoas que já convivem em um ambiente, e que está fora de questão, você se enturmar em brincadeiras e bestas. Isso fará com que as pessoas notem em você um indivíduo competente e capaz de lidar com as mais diferentes questões daquele ambiente de maneira adequada ao que de fato as atividades ali exigem. Enfim, seriedade não é sinônimo de alguém com cara fechada e postura rígida,